Muitos de vocês já se perguntaram, o que é TTT? E eu venho aqui para responder a essa pergunta TTT é a abreviação de Trouble in Terrorist Town Trouble in Terrorist Town é um modo de jogo do Garry's Mod. Basicamente o conceito do jogo é inocentes contra traidores No começo de cada partida os jogadores são categorizados como inocentes ou traidores A identidade dos jogadores é secreta e só o próprio jogador sabe quem ele é O papel dos traidores é conseguir matar todos os inocentes do jeito que for possível já o papel dos inocentes é descobrir quem é o traidor e matar ele. Como os traidores têm a desvantagem de estar em número menor, eles têm um menu exclusivo de traidores, onde eles podem pegar armas, bombas e vários outros equipamentos para ajudar a matar os inocentes. Quando a quantidade de jogadores na partida é maior, o número de traidores também aumenta, mas junto com os traidores vem o detetive. A função do detetive é basicamente a mesma dos inocentes, mas os detetives têm um menu exclusivo parecido com os dos traidores para ajudar na investigação de quem são os traidores. A identidade dos detetives também não é secreta, então todos os outros jogadores sabem quem são os detetives desde o começo do round. Alguns mapas adaptados para o TTT têm algumas armadilhas que só os traidores podem ativar. Assim como alguns mapas também tem o testador. O testador revela a identidade dos traidores e dos inocentes, mas ele pode ser burlado por um acessório do menu dos traidores. E por último, vamos falar do Karma. O karma é o principal motivo pelo qual um inocente não pode atacar outro inocente. Quando o inocente ataca outro inocente, ele perde karma, diminuindo o dano das suas armas na próxima partida, e relevante se ele for o traidor ou não. Para recuperar o karma, basta sobreviver sem atacar nenhum outro inocente. Então é isso, espero mesmo que você tenha gostado, espero que tenha sanado todas as dúvidas. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, por favor, deixe um joinha, um like ou como eu preferir chama aí embaixo para ajudar. E mande esse vídeo para qualquer amigo que você queira apresentar o TTT. Muito obrigado mesmo e a gente se vê num próximo vídeo.